Eu acho o formato do Bens Upside fantástico. A participação da plateia, do público, foi assim, sensacional. E eu acho isso fundamental. Então, eu sou professora, né? a minha formação primeira, a minha função maior é, é ensinar. Então eu tenho sempre muito prazer em poder discutir ou compartilhar conhecimento né, com, com pessoas diversas. Tudo que é produzido na academia, a nossa finalidade maior é melhorar a qualidade de vida da população, da sociedade, trazer mais conforto mais segurança. Então, esses eventos, eu acho que eles possibilitam que a gente consiga realmente cruzar essa fronteira. Então, acho que a gente precisa assim, abrir novos canais de comunicação para a sociedade, para despertar interesse, para mostrar o que é, que é feito, ouvir um pouco das demandas também, né, que é super importante. Eu sou totalmente favorável e que, no futuro puder colaborar com esses canais aí de comunicação, de divulgação científica, estou sempre à disposição. Eu acho muito bacana essa iniciativa, né, que é uma forma de popularização da ciência, uma forma mais agradável, que o mineiro, belo-horizontino, principalmente, já gosta de um bar, de um boteco, e isso você consegue aproximar a população da informação mais nova, porque quem tá falando são pesquisadores, estão desenvolvendo a ciência, então você tem a informação na fonte, então acaba que são informações mais concretas, você pode tirar dúvidas, e você populariza, você vê vários estudantes aqui, que às vezes acabam sendo animando a seguir essa carreira, que não é uma carreira muito valorizado no Brasil. Então, acho que é extremamente importante esse tipo de iniciativa. A gente vem várias avaliações, né? O estado de Minas, as universidades, os institutos de pesquisa daqui muito bem avaliados e com trabalhos e formação de pessoal também, né? Cursos de pós-graduação muito fortes, com formação muito boa de pessoas e com pesquisadores de muito boa qualidade trabalhando aqui. Eu acho que esse é a principal mensagem que a gente pode trazer do cliente, é aproximar as pessoas, eu a... como de modo geral dos cientistas mostrando que é uma pessoa comum e que a gente quer realmente o bem estar da sociedade.